A Ceilândia, né? a gente tem que entender ela como um território de resistência né? E reconhecer a importância da Ceilândia para esse... a construção de Brasília E aí eu fiz questão de trazer minha avó Porque minha avó vem lá da Vila Iapi, né? Então assim, ela conta um pouco da história Muito do que eu sei da Ceilândia foi através dela né? Chegou aqui, ela disse que andava não sei quantos quilômetros para pegar água na caixa d'água e depois tinha um córrego aqui antes da caixa d'água que eles tinham que andar também para chegar, né, para a gente ter hoje a Ceilândia com mais de 600 mil habitantes, a maior, a maior cidade satélite do Distrito Federal né, e além disso ainda tem o Porto Sol Nascente, que é um território de resistência e que é uma das maiores favelas do Brasil. Então a gente precisa, isso, da América Latina né? A gente pegou, ganhou da Rocinha nesse sentido Então trazer essa plenária para a Ceilândia É mostrar a importância que a Ceilândia tem para esse mandato Na construção de política pública Entender as necessidades e as demandas da cidade e, e aí a gente não pode esquecer dos parceiros também Que a gente tem nesse território né? A gente tem aqui a galera do Emancipa que é uma rede de ensino e aprendizagem, que dá cursinho aí para a galera para entrar na universidade, preparando a galera da periferia para ocupar os espaços que são nossos, que nos foram tomados de assalto, né? E agora a gente está voltando a ocupar esse espaço e dizer que a periferia existe e que a Ceilândia vai estar tá na UNB, que a Ceilândia vai estar tá no mestrado, que a Ceilândia vai estar tá no doutorado e a gente vai ocupar tudo porque é tudo nosso. Né? Tem a galera aqui também do RUAS, né? da, que é da Jovem de Expressão, que já passou por aqui, mas que vai chegar também, né? que é um espaço de resistência, de fortalecimento. Né? Tem a galera também da Casa Cotirene, que é uma super parceira nossa aqui na Ceilândia, que é o um quilombo urbano, que funciona aqui na Ceilândia Norte. Então é dizer que essas pessoas são importantes. Tem o Gaiola, que é um espaço de resistência, LGBT aqui da Ceilândia, que tem se fortalecido e se consolidado como um espaço de resistência, né? como um espaço cultural aqui da cidade. Tem a galera da ProPro Pro Produções, que é uma produtora aqui, formada por minas pretas, que é a Tainara, a Mariana e a Luciana. São minas pretas que organizam e consolidam a cultura aqui no Distrito Federal. Então a gente precisa fortalecer, trabalhando com as mulheres no hip hop, na produção, na música. A Tainara é essa aqui, gente, essa maravilhosa aqui. Ah, e... A Juliana, gente, desculpa. Mas essa daqui, essa maravilhosa aqui, faz parte dessa própria produções, né? E é um espaço de construção de política pública também, a partir da cultura, porque a gente entende a importância da cultura na cidade. E aí eu queria fazer um agradecimento para o mandato do Fábio Félix, né? De dizer da minha felicidade de trabalhar nesse mandato, de construir esse mandato, dizer, agradecer a galera da comunicação que fez tanto material. Não sei se vocês viram hoje rolando aí um flyerzinho né, da Gaiola, chamando a galera para vir para a Gaiola hoje. É, a galera da... A Rafa, gente, a Rafa é aquela pessoa... Que às vezes a gente não lembra, porque aquela pessoa que está ali organizando, administrando, né? É, todo, toda a agenda, a Márcia Roberta, que, que coloca, eu falo assim, Márcia, pelo amor de Deus, o fato tem é que nessa agenda hoje, ela dane, o deputado vai me matar, e ele, ela coloca a agenda 9, 10 horas da noite, entendendo a importância das pautas, né? A galera da mobilização, que é a minha equipe, né? É, que todo mundo, a coordenação, o nosso chefe de gabinete, o Thiago, a galera também da, da Jus Leges, que, que constrói Jus Leges, né, a gente brinca, que constrói também projetos de lei e constrói a importância né, que a gente apresentar e propor é, coisas efetivas a nível do Distrito Federal, a nível de projetos de leis. então é, meu salve, meu muito obrigado Para toda essa galera E a galera também da CDH Que é a Comissão de Direitos Humanos Que tem sido extremamente importante Para a gente No momento que a gente vive Com a militarização das escolas aqui Que começou pela Ceilândia né? é, Do ataque aos nossos direitos humanos Do ataque direto A pessoas LGBTs é, é, QI+, né Então assim, muito obrigada A todos que acompanham esse mandato. Mas a ideia é que não é que eu fique falando, a ideia é que as pessoas venham falar, né? E aí a gente vai abrir agora o um espaço para uma saudação rápida dos movimentos. E aí também, gente, agradecer imensamente a Pretaís, que vai cantar aqui pra gente hoje, fazer uma apresentação, é, dizendo do nosso muito obrigado, tamo junto e a gente vai aquilombar e empretecer essa cidade, empretecer todos os territórios, porque essa cidade é a cidade dos pretos e das pretas. Então, a gente está junto aqui, construindo esse mandato. E aí, para fazer a primeira saudação, eu queria chamar a Raquel do Emancipa, né, para falar um pouco sobre a importância desse projeto, e sobre o que é estar na Ceilândia, o que é ser Ceilândia, para a gente começar aqui o nosso debate. Bom, gente, boa tarde. Também vou agradecer o convite, dizer que é muito, muito bom estar em casa, literalmente em casa. Eu sou moradora da Selândia, nasci e Criada, minha avó veio da Vila de Api, também, então essa história é nossa. É dizer que, enfim, o Emancipia e o mandato do Fábio são sempre muito parceiros, como todas as pedadas eu falo que eu lembro, estudei ainda do Fábio na nossa primeira aula na de em 2016, contando a sua história, contando a sua trajetória na universidade, como é importante a gente preto, mulheres LGBTs ocupando esses espaços e como a Dani já tinha falado aqui, a gente vai ocupar sim a UNB todos esses espaços de educação universidades de poder e tendo como enfim, recentemente, ontem a vitória do DCI da UNB pela unidade de esquerda, isso é muito importante porque a gente ocupou as universidades e a gente vai permanecer nas universidades porque elas são nossas então agradecer a parceria de sempre, e é nós, ocupamos tudo. É isso aí. Ah, eu queria. Eu já estou vendo ali, gente, que né, todo mundo sabe do, do, do gabinete, eu sempre faço uma fala que, para mim, é muito marcante. Aí eu estou vendo o povo chegando ali. Eu sou uma mulher de candomblé, minha avó é evangélica, né? Minha família é toda evangélica, mas a gente consegue conviver em harmonia Entendendo que cada um tem seu Deus, tem sua vivência Então agradecer aos povos de terreiro que aqui se fazem presente também Nessa plenária, agradecer ao Alisson que é um militante da cidade Organiza as paradas LGBTs, que é do santo Então assim, esse, esse espaço é plural do jeito que vocês estão vendo aqui E aí, eu, eu, queria, eu vou pedir licença né? para pedir para a Joyce vir falar, a Joyce da Casa Cotirene. Por quê, gente? A Joyce, a gente conseguiu uma parceria muito maravilhosa. Então, assim, com o Festival Bocadinho, e ela vai trampar lá, eles vão conseguir arrecadar alimentos que vão ser cons é, consolidados em cestas básicas e distribuídos aqui na comunidade da Ceilândia. Então a Joyce vai precisar sair, né? e por isso eu vou pedir para que ela venha fazer a sua fala aqui como Casa Cotirene, Espaço de Resistência e o primeiro clã urbano da Ceilândia. Boa tarde. Quero agradecer imensamente de coração ao convite. A Casa Cotirene fica muito feliz de estar aqui nesse espaço. Realmente, como a Amanda falou, é significativo a gente estar no nosso próprio terreiro falando. Né? Quero agradecer o Fábio Fertz, todo o seu gabinete, né, pelo carinho, pela... enfim, por todo o carinho com a Casa Cotirene. Agradecer também a equipe do Gaiola e toda a produção, toda a galera que trabalha aqui nesse espaço, que faz a diferença, faz com que cada um de nós sintamos em casa quando a gente está aqui. O quanto isso é importante para a gente é significativo. É, eu faço parte do, da Casa Cotirene, gente, que é um espaço cultural e artístico aqui na Ceilândia, na 23 da Norte. É, já quero convidar todo mundo para conhecer o espaço. Falar que o quanto é importante a gente ter esses espaços e fortalecer esses espaços na nossa comunidade, já que o direito à cultura para a gente é negado, né? Então, a gente vai, de peito aberto, ocupar esses espaços que muitas vezes estão abandonados e a gente ocupa na intenção de fortalecer a cultura periférica. Porque a gente sabe o quanto a cultura periférica é importante né, para o direcionamento dos nossos jovens e das nossas crianças. Tendo que o que apresenta para gente é algo totalmente daquilo que a gente é, do que a nossa é, da nossa cidade faz. Né? Eu não sou ceilandense, né, agradeço o acolhimento, mas eu sou piauiense, vim parar aqui nesse lugar que também é nordestino né, E eu me sinto muito em casa, na Ceilândia, por por toda a cultura, por todo o mix de cultura né, e de luta que tem aqui é, Queria falar também que a Casa Cotirene é um espaço político né? de luta é, Quando eu falo com é um espaço político é porque é um espaço que luta contra as formas de opressão, de segregação, né, de exploração do nosso povo, de corpos que tem um recorte. Então a gente está fortalecendo esses espaços é extremamente importante. A gente tem que estar tá todos os espaços, desde a academia, da arte, o entretenimento todo, né? Nenhum espaço é para ser negado para a gente. E a gente não pode aceitar e estar nesses espaços resistindo, é, ocupando espaço que a gente possa fazer uma troca de arte, cultura, de conhecimento. É, todos os coletivos, a Ceilândia é um espaço que tem muitos coletivos, e acho que a gente tem que se interligar, fazer essas conexões, para que a gente possa fazer essa coluna de aço e ter mais resistência, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que está tão difícil né, a gente trabalhar movimento social, a gente está sendo violentado a cada momento, você pedir ajuda do Estado, às vezes, é, você vai ser mais violentado ainda, então a gente fica num cerco meio fechado, né? por isso é tão importante a gente estar tá aqui nesse espaço fortalecendo, agradecendo quem está lá, né, fazendo com que os nossos direitos sejam garantidos e que a gente consiga avançar. Então é muito importante ter pessoas como o Fábio Félix lá garantindo nossos direitos, todo enfim, todas as pessoas que trabalham com ele, todo o gabinete, eu quero agradecer. E espaço como Gaiola, né que dá essa oportunidade da gente estar aqui. Eu fiquei imensamente feliz. Né? Isso a gente sabe que não acontece muito aqui na Ceilândia. Então, ter esses espaços de conexão que a gente possa é, se comunicar, falar a nossa língua, isso é muito importante. Quero agradecer aqui. Estou saindo daqui para ir para a Funarte. Todo mundo também está convidado. Quando sair daqui, se quiser dar um pulo lá na Funarte, também vai estar tá rolando até o em pouco e breve quero agradecer a Dani tá, todo mundo, gente, obrigada viu, obrigada mesmo e quero só fazer uma deixa aqui, né que é a Casa Cotirene, juntamente com o gabinete do Fábio Félix vai estar realizando o Novembro Negro mais uma vez agradecer o carinho né? de dar essa oportunidade para a gente poder fazer um trabalho e alcançar muito mais pessoas, a gente sabe o quanto é importante ter apoio, né sem apoio a gente vai longe mas é, enfim, a gente pode parar no meio do caminho. Então, esse apoio, fazer com que a gente realize eventos, assim é muito importante e quero convidar todo mundo para participar e fortalecer o Novembro Negro, que vai rolar do dia 27 até o dia 30, serão quatro dias, tá? E logo que a gente tiver a arte, tudo organizadinho, a gente vai estar divulgando, junto com o gabinete do Fábio Félix, né? E eu quero convidar todo mundo pra estar lá, resistir, reafirmando que a gente tem cultura, assim, o que a gente precisa é de reconhecimento e respeito as nossas periferias. É isso aí, galera. Então, Novembro Negro vai acontecer na Ceilândia, a gente. Vai ser um evento de quebrada, lá na 23 da Norte, então, chegar junto, fortalecer quem quiser construir com a gente. A gente tem uma coalizão também de negritude lá no mandato. Dia 24 às 19 horas, a gente vai ter uma reunião ampliada. Então, vamos chegar junto, vamos construir com a gente. É, nessa trajetória de Ceilândia, né, a gente precisa reconhecer que espaços como Gaiola, aqui na Ceilândia, é um espaço importante é um espaço que garante a diversidade e a pluralidade né, desse mandato, ou desse mandato não, né? Dessa cidade. E aí, o mandato do Fábio Félix chegar junto aqui, né? Para a gente é muito importante. Então, eu queria chamar o Camilo para fazer uma saudação, falar um pouquinho aqui. O Camilo e o irmão dele também. A galera do Gaiola chegar junto. Eu queria uma salva de palmas pra essa galera que é a Resistência e que tem construído na Ceilândia um espaço de cultura e de reconhecimento dessa cidade. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos e todas. Eu sou o Camilo, sou um dos sócios aqui do Gaiola. Esse aqui é o Pedro, meu irmão e meu sócio. Quando pensamos em fazer um espaço aqui na Ceilândia, nós imaginamos o que estava faltando. Então, nós visitamos 37 empresas ao redor daqui da, da Ceilândia e para a gente pegar os pontos, do que, o que o Gaiola precisava para ser diferente. E a gente, a gente entendeu que nós precisávamos de um espaço para o LGBT, para mulher e para o negro. Então, o Gaiola hoje é um espaço de resistência. É um espaço... Hoje estamos trabalhando para ter esse espaço seguro para todos nós, para podermos sermos quem nós somos, para não sofrermos nenhum preconceito, nenhum racismo, machismo, misoginia. O Gaiola, desde o começo, repudia, repudia todo e qualquer tipo de preconceito. E nós trabalhamos dessa forma. A nossa equipe hoje é composta por 90% das mulheres maravilhosas. Já queria dar um salve aqui para toda a minha equipe, que o Gaiola é só era hoje. Só chegamos onde nós estamos hoje é graças à nossa equipe, que vestiu a camisa, que vestiu o projeto Gaiola, de emancipar, de levar informação, de levar acesso às pessoas. E hoje nós estamos dando esse espaço para a comunidade, para as pessoas que realmente necessitam, que têm voz, mas não tem espaço para expor aquilo que pensa. E hoje o Gaiola se tornou esse instrumental para que essas pessoas tenham esse local seguro para que, ser quem elas são. E é isso gente, por favor aproveitem hoje o dia Pensamos com muito carinho esse ambiente para receber todos vocês Sintam bem acolhidos, toda e qualquer coisa, por favor fale conosco é, Queria passar a voz agora para o Pedro, para ele também falar um pouquinho do, do nosso projeto Para que vocês conheçam ele também Oi gente, meu nome é Pedro, tudo bom? E aí, maravilhosa? Foram dez meses de muito planejamento para a gente abrir o Gaiola, foram seis horas todos os dias de reuniões. E quando a gente pensou no local não um podia ser outro, senão o próprio centro da Celândia. Eu acho que essa área ela era não utilizada, ela era uma área boa, uma área que precisava de uma abertura para a população. E foi o que a gente usou para ter esse espaço hoje que é tão né, bem visitado. Quando a gente pensou em abrir o gaiola, a gente pensou num espaço de respeito, gente. A gente só tem que agradecer ao público por ter abraçado a gente com tanto carinho e a vocês por estarem aqui prestigiando o local que a gente preparou com tanto carinho para vocês. Só uma última coisinha, eu queria enaltecer muito o trabalho de duas pessoas que estão aqui hoje conosco: a Cleia, que ela foi um instrumental muito grande aqui para nós, ela juntamente comigo, pensamos em todo o treinamento da galera. Da, dos nossos atendentes aqui. Então, a gente pensou num projeto pro Gaiola, de levar a educação, de formalizar essas pessoas, de dar os instrumentos legais para que ela possa exercer o seu melhor dentro do seu cargo. Então, hoje, todo o nosso atendimento foi estruturado pela assistente social Cleia. Uma salva de palmas para ela, gente, por favor. E, e uma outra pessoa que eu queria também enaltecer muito é o Gabriel, meu namorado, que é uma pessoa que está me dando um apoio muito grande. Ele tá até aqui hoje como atendente pra me auxiliar Nesse dia maravilhoso E eu queria dizer o tanto que eu te amo, meu bem E é isso, gente Aproveitem e tenham um ótimo dia Não. Não vale fazer chorar, hein, gente É foda, né? É... é isso, gente Eu acho que é muito importante a gente afirmar nossos afetos nossos amores, né? dizer que o Fábio é o primeiro LGBT assumido da Câmara Federal É dizer que nós estamos ocupando espaços, estamos chegando onde a gente quer Com os nossos amores, com os nossos afetos, com tudo, com integralmente Eu vi ali, eu comentei com ela, falei com ela, né Que a professora Joana Dark, eu queria que ela levantasse a mão a professora Joana Dark, gente, é uma referência aqui na cidade de mulher preta que empodera seus filhos. Né? A filha dela trabalhou comigo muito tempo, a Tânisia, hoje é formada, faz mestrado em Direitos Humanos, professora de francês, todos os filhos estudando, três filhos já graduando na universidade, uma filha fotógrafa maravilhosa, que é a Esther também, aqui da Ceilândia. Então essa mulher merece nosso reconhecimento e ela é professora, né, de filosofia. Né? Que ironia, né, no, no país onde a filosofia e a sociologia não são reconhecidos, tem uma mulher preta ocupando esse espaço, para a gente é muito importante. Eu vou chamar aqui agora para fazer a saudação rapidamente. A gente falaram aqui, né, que a gente conseguiu, né, mudar a história da UNB novamente né? A gente teve uma chapa eleita através da coalizão de esquerda né? Então o DCE da UNB agora é um DCE de esquerda De construção, de embate, de enfrentamento E que a gente vai dizer que a gente vai ocupar a universidade Com os nossos corpos né? e da forma que a gente é Então eu queria chamar o Zaidan que é, que ganhou a eleição ontem, né? Foi, fiquemos sabendo do resultado. Foi uma diferença de 5 mil votos, né? Então, assim, é muito importante o Zaidão está como coordenador do DCE da UNB. Bem-vindo. E, e vou construir, eu queria que ele fizesse uma fala sobre a importância desse momento né, dentro da universidade no governo bolsonarista. Boa tarde galera, como foi apresentado, eu sou o Bruno, eu faço parte do coletivo Juntos e sou também coordenador geral da nova gestão eleita, a gente que lute pro DCLNB Onestino Guimarães. Eu acho que esse é um, uma vitória muito importante que mostra a força das nossas ideias dentro da universidade e na sociedade a gente poder resistir contra esse governo Bolsonaro. A gente fez uma campanha movimento que tomou a universidade com muita panfletagem, com muita passagem em sala, inclusive em lugares que as pessoas achavam que eram lugares só deles, só da direita, como a faculdade de tecnologia, das engenharias, como a faculdade do Gama, como a faculdade da saúde. E a gente mostrou que os estudantes querem resistir e querem se mobilizar em defesa da educação. E contra os cortes do Bolsonaro E acho que esse é um momento histórico Que a gente tem que aproveitar Para poder fortalecer as lutas Não só na UNB Mas também no Distrito Federal Em parceria com o mandato Em parceria com os sindicatos Em parceria com os movimentos sociais Para a gente poder construir uma grande campanha em defesa da educação, em defesa da saúde, em defesa do meio ambiente, em defesa de tudo aquilo que esse governo quer destruir. Porque eu acho que é muito fundamental que a gente comece a discutir a necessidade de construir uma campanha que possa unificar todas essas lutas dispersas que a gente tem travado em torno de uma bandeira do fora Bolsonaro. A gente tem que começar a debater... Como que a gente vai tirar esse cara do poder? E a gente tem que fazer isso unificando essas lutas que a gente trava contra a censura, em defesa dos nossos direitos, essas lutas democráticas, com as lutas econômicas também. A luta contra a privatização, que eu sei que o Sindágua, o sindicato da SEB, os Correios estão travando muito forte a luta contra a reforma da Previdência, então é fundamental que a gente possa unificar essas lutas para a gente poder construir uma alternativa política no nosso país e para que a gente possa seguir o exemplo, inclusive de outros países da América Latina que tem mostrado como é possível sim resistir a esse projeto neoliberal, como tem feito o Equador recentemente com insurreição popular, indígena, que tem botado abaixo os poderosos, como tem feito o Chile. Então, acho que é muito importante aproveitar esses exemplos para a gente poder construir aqui no DF e no país, com o pessoal e com o mandato e com os coletivos e com os movimentos sociais, uma alternativa política capaz de superar esse governo e esse sistema que só reproduz desigualdades. É isso, muito obrigado. É isso aí, galera. E como a luta não se constrói sozinha, para a gente conseguir chegar nesse momento de mudança na UNB, foi uma grande coalizão de esquerda. O pessoal como um todo estava junto. E aí eu vou chamar a Ingrid para fazer uma saudação, que também estava nessa construção do DCE, a corrente, todo mundo. E aí a galera, gente, é para mostrar que tem LGBT tem mulher, tem preto, construindo essa nova gestão na UNB. Oi gente, boa tarde. Eu me chamo Ingrid, sou militante do Movimento Rua, também sou militante do PSOL, construo o setorial de mulheres e o setorial de Cidade e Cultura do PSOL. E é com muita alegria que a gente vê que em tempos tão duros, ainda cabe ter esperança. E mais do que ter esperança, porque a esperança que não se organiza se perde, é, a gente viu uma construção muito bonita, é, que foi do Darcy Ribeiro, mas também foi daqui da FCE. Foi da FGA um resultado que mostra que os estudantes que construíram o tsunami da educação nas ruas não vão aceitar um diretório central dos estudantes que defende a privatização da universidade. Que assim como o antigo ministro da educação e como o ministro que está aí também, querem uma universidade só para as elites. E a gente quer ver as mulheres, as LGBTs, a negritude, o povo ocupando a universidade e produzindo conhecimento. E nesse contexto todo de tanto ataque, né, que é do governo Bolsonaro, mas também é do governo ibanês, a gente vê o mandato do Fábio é, como um aliado muito importante. É um mandato que teve gente na luta por, pelo passe-livre, que conseguiu aí derrotar o projeto de, de desmonte do nosso passe-livre estudantil. Estudante quer passe-livre para ir para a escola, para a universidade, mas também quer passe-livre para acessar os equipamentos de cultura nos fins de semana. Acho que a gente tem um desafio também que é pautar é, a questão do passe-livre estudantil os cursinhos, né? a gente tem uma série de gente que não está conseguindo acessar a universidade e a juventude também é, precisa do passo livre para acessar o cursinho popular, para, enfim, pleitear espaço aí dentro e um mandato que nunca arredou o pé da defesa de uma escola democrática, de uma escola plural, que é sim é, um fronte de resistência à militarização das escolas aqui no DF. Né? Proposta que, como eu coloquei, é do governo Bolsonaro, mas também teve um pioneirismo aí do governo ibanese. É, nossas lutas estão nas ruas, nossas lutas também têm mandato. E é isso, vamos em frente, que a gente tem muita coisa para tocar. E é nessa potência, nesse encontro, que a gente vai conseguir organizar tudo isso. Obrigada. É isso aí, galera. Essa potência também. É importante a Ceilândia se reconhecer nesse lugar de resistência, né? Quem veio pra cá foi quem foi expulso do plano piloto, né? Porque tava, tava ali do ladinho. E teve que vir para cá sem nenhuma infraestrutura, sem nada na né? estrutural, nem era duplicada. Né? Só tinha Bananal, né, que você atravessava, tinha um ônibus para ir e outro para voltar. Então, ser resistência é isso. Reconhecer esse espaço como local de luta, como local de enfrentamento, que há 50 anos vem resistindo aí, né? A Associação dos Incansáveis Moradores da Ceilândia, Traz um pouco dessa história. A gente teve a oportunidade de, há uns 20 dias atrás, ter uma exposição maravilhosa, que é a, a, a exposição Reintegração de Poços. Contando um pouco dessa história, né, e contando e trazendo o que, que era a Ceilândia, o que, que era a API e quem eram as pessoas majoritariamente negras que construíram com seu sangue e seu suor o... A capital federal, né? mas que hoje está aqui nesse território que é um território importante para a gente. E aí, eu queria gostar, eu gostaria de chamar agora o Caio, né? do Afronte, que também fez parte dessa coalizão de esquerda para construir um unb, uma universidade plural para todos e todas. E aí, gente, boa tarde. Queria saudar todo mundo aqui, espaço maravilhoso, várias caras maravilhosas aqui. E o momento que a gente está vivendo, a resposta que a gente dá com o DCE é de uma altura gigantesca que todo desestabiliza a direita na, na universidade e também desestabiliza claramente o governo, desestabiliza claramente os partidos, desestabiliza claramente o PSL. A gente, numa construção coletiva lá, conseguiu juntar mais de 10 organizações de esquerda diferentes do PT, do PSOL, do PCB, do PC do B e o caminho lá foi most... e o caminho que a gente mostrou lá é o caminho que a gente tem que seguir em todos os âmbitos agora Pra para a gente continuar desestabilizando o governo, para a gente barrar todos esses retrocessos, para a gente barrar todas as privatizações só por meio de uma frente ampla que a gente vai conseguir e é e assim, pelo meio dos estudantes, pelo meio dos trabalhadores, agora lá também vai ter a eleição do Cintifub no NB, o pessoal está compondo a chapa do Cintifub, e uma unidade ampla também e vai ser mais uma resposta que a gente vai dar dos estudantes, dos trabalhadores, dos professores, de todos nós, contra esses retrocessos desse governo fascista, e com a ajuda principalmente da CLDF, no nome de, de, de Fábio Félix, o maior mandato que a gente está tendo até hoje lá. Assim, incrível mandato, que a gente tem que se apoiar em todas as lutas daqui pra frente e assim, sem retroceder em nenhum momento, e vamos pra frente, seguindo todo mundo junto, batalhando. Valeu, gente. É isso aí, Caio. É... Nesse contexto, né, eu acho que... Eu... Quantos aqui são assistentes sociais? Tem muita assistente social, eu também sou assistente social. Quem estuda serviço social também pode levantar a mão, tá? Então, assim, e quem quer estudar serviço social também, né? A gente entende que nós somos um meio, né, para fazer essa transformação. Nós somos, nós assistentes sociais, somos agentes transformadores. Precisamos construir, né, pessoas que sejam com pensamento crítico, né? E não é, não tem essa história de ideologia, a gente não está dizendo nem de A e nem de B, a gente está dizendo que nós precisamos enfrentar as desigualdades de peito aberto e para a luta. E nesse sentido, eu queria chamar aqui a Ludmila Soares para fazer uma fala, assistente social, militante, doa, que vem construindo aqui também na Ceilândia, é desse território, então a gente está tá mostrando aqui ó, que aqui tem de tudo, tem mulher preta, assistente social, servidora pública, militante e que constrói a diferença na cidade. obrigada Gente, estou muito feliz, muito honrada por estar aqui Muito feliz e orgulhosa do mandato do Carlos Félix Companheiro, cal... ele era meu calouro Eu lembro que quando a gente eles invadiram a reitoria Aí eu tava lá na aula do mestrado Não, é engraçada a história Aí meu marido me liga O tu tá na reitoria não, né? Eu, por quê? Invadiram lá, hein? Eu, ah, então tá bom, então Jamila, vamos lá Aí lá vai a gente para a reitoria também, né? E aí, mas é um orgulho estar aqui. Mulherada está muito feliz que a gente tem o mandato do Fábio Félix como parceiro para a gente lutar contra os feminicídios, essa violência surreal que está acontecendo aqui no Distrito Federal. É muito bom que a gente tenha a proposição da, da criação da CPI contra os feminicídios. A gente sabe que o embate ali é terrível dentro da Câmara Legislativa. Que bom que o Toninho está ali, ajudando também, apoiando com a sabedoria dele, do Legislativo, porque é muito difícil, eu imagino, como é complicado estar ali naquele espaço, porque infelizmente as pessoas elegeram deputados muito ruins, né? Então a gente tem só uma minoria ali, o Fábio, o Arlete, o Chico Vigilante, tem pessoas que dá para fazer ali umas articulações pelo bem da população, né? Eu trabalho aqui na Ceilândia no Programa Justiça Comunitária, Desde 2008, eu faço parte da rede social de Ceilândia. Aí só queria dizer que a gente tem pautas muito antigas aqui. É, uma delas que a gente se comprometeu como candidatos a deputado distrital foi o um hospital regional, mais um hospital aqui em Ceilândia. Uma delegacia da mulher que não tem. É surreal quantas, quantas vezes a gente já soube de mulheres que de madrugada precisavam ir para a DEAM e não tinham transporte, não tinham como precisavam ir para casa-abrigo, só que o policial daqui da, da Ceilândia falou não, eu é não seu endereço da é casa-abrigo, então ó, você tem que arranjar um carro para você ir lá para Ateana, Sul para poder chegar na casa-abrigo. Então a gente precisa de muitos serviços aqui na Ceilândia. Ceilândia é uma cidade extremamente potente, o Justiça Comunitária aqui a gente faz ações na cidade inteira, porque a, a comunidade daqui é muito massa, é muito articulada. Já em Itaguatinga, por exemplo, a gente não tem essa, tanto movimento social, tantos grupos organizados lutando pela cidade. A gente está voltando a atuar lá atual Itaguatinga também. Mas Ceilândia é uma cidade que ferve pela sua história. Né? Então, que o mandato do Fábio tenha muito compromisso com a cidade de Ceilândia e que a gente continue juntos, porque é muito bom ter essa representação aqui em Ceilândia. Né? Obrigada, Fábio. Sucesso. Estamos juntos. É isso aí galera, é, queria agradecer imensamente a presença da galera da cultura da Ceilândia que eu estou vendo aqui Muito obrigada por ter vindo, a gente vai apresentar daqui a pouco o nosso edital né? E a gente precisa falar sobre isso, sobre a possibilidade de propagar cultura em todos os territórios E o território da Ceilândia pra gente é muito importante, então eu estou vendo ali o Luaz Loango, a Fernanda né, da galera da cultura, se tiver mais alguém da cultura aí, me desculpa que eu não consigo reconhecer todo mundo mas muito obrigada por estar presente nesse espaço né, e debatendo e discutindo uma cultura que seja uma cultura para todos e todas o arson eu já falei, vou chamar ele daqui a pouco para fazer uma fala, calma aí galera né? e aí gente, eu queria agora dar uma balanceada e trazer uma galera aqui pra gente aqui na Ceilândia, no território, é muito importante eu lembro, tem uma pessoa aqui nesse espaço que ela faz várias festas na comunidade, né? A entrada na festa é 2 reais, é 3 reais, faz na Casa de Quebrada, faz aquele, aquela festa, aquele baile funk, aquele baile charme. É uma galera que está se organizando e que tem se constituído como espaço né? de cultura e como propositoras de cultura. São três mulheres pretas da Pro Pro Produções. E aí eu queria chamar para fazer uma saudação aqui rápida a Luciana, a Tainara, que eu conheço como Quirinera, todo mundo conhece ela como Quirinera, né? E a Mariana, para dar um salve aqui para geral e falar um pouquinho como é ser mulher preta, periférica e produtora de cultura nessa cidade. Uhum. Gente, boa tarde. Meu nome é Tainara, conhecida mais carinhosamente como Nega Thay. Eu e as meninas aqui tem uma produtora chamada Pro, Pro Produções. A gente faz evento para movimentar os artistas da Quebrada e cobramos ingressos muito baratos, porque a gente trabalha com, com mais assim, tipo, a gente coloca os direitos na nossa festa, a galera que começou a, a crescer agora, começou a iniciar a sua carreira, e aí, a gente coloca eles na nossa festa para dar um incentivo, como se fosse algo para ser reconhecido. Então, nas nossas festas, a gente já teve a Cachu, que é uma DJ muito reconhecida aqui na Ceilândia. Já teve o Moisés Pretinho. Aí tem a Ju também, que é DJ. Ela também é DJ residente aqui do Gaiola. E aí, a gente trabalha dentro disso, tem um... uns dois, três, três anos. A gente começou fazendo uma festa com a festa do meu aniversário, que era o nome Goja Solarista e aí a gente começou a é, articular esse movimento. Então a nossa ideia é sempre dar visibilidade e mover a galera da quebrada. Então, basicamente é isso. A gente tem página no Instagram e no Facebook também, se vocês quiserem dar uma olhada. A gente está fazendo uma parceria aqui no Gaiola, que a gente vai fechar um ano de evento com a galera do Gaiola. E a gente também vai fazer essa. vai começar a fazer essas, essas festas aqui também. E ingressos baratos, é, até porque a gente, tem, a, gente é uma, a gente é uma produtora independente, a gente não tem bem nem nada, ainda não procuramos fazer. Então a gente tira dinheiro da gente mesmo para poder movimentar esse rolê. Então é isso, vou passar aqui para as meninas, tamo junto, é nós Olá, gente, meu nome é Mariana. Só queria reforçar um pouquinho que é isso, nosso corre diário de 3 anos, também na luta. Queria agradecer aos meninos, Clepê, Camilo, você desse esse espaço pra gente Dia 15 de novembro, tá vindo aí uma festa e é isso, então voltando com tudo É, boa tarde, gente Meu nome é Ju Conhecida como Ju, eu sou DJ residente do Gaiola Eu toco há três anos Eu comecei a tocar na Pro Pro E é isso, a gente A gente a gente faz isso, a gente quer mover nosso meio, meio periférico, principalmente as mulheres, dando oportunidade para as mulheres, porque eu, como DJ mulher, sei o quanto é difícil a gente ter o reconhecimento, porque eu vejo que muitos homens que iniciou depois de mim, eles têm um certo reconhecimento, então, como a gente é três mulheres negras, a gente procura sempre levantar mulheres, então, tipo, como eu cuido da line, dos DJs, da ProPro, Pro, eu sempre busco botar mulheres, porque as mulheres realmente são foda e elas vão dominar o mundo. É isso aí, galera. Real mesmo. Daqui a pouco a Ju vai mostrar o som dela aqui pra gente. Ela é muito maravilhosa, além de linda, né? Olha o estilo dessa mulher, gente. Tá nervoso. Tô brincando. Sou comprometida. Mas é isso, gente. Ah, eu vou só contar uma história rápida aqui, né? Que é a da Negatai. A Negatai, gente, ela ganhou um sorteio de um chevette. Muito maravilhoso. Ela ganhou esse sorteio. E aí tá no corre ainda. As festas também começou pra ela conseguir reformar o chevette. Porque o chevette nem andava. Agora tá andando, tá quebrada, deu um probleminha. Mas se vocês quiserem, teve, rolou até vaquinha. Para ela conseguir botar o chevette, que o sonho dela era ter esse chevette. Então, assim, a bicha faz alto escorro aqui na Ceilândia, super reconhecida. E eu, eu tô devendo, inclusive, um jantar para ela no aniversário dela, que eu já prometi desde o ano passado, né? Porque a gente é amiga de longas datas, gente. É a gente não. Olha a minha família aqui, meu povo. <risos> né? <risos> Mas a amiga Thay é parcerona da gente. Tá também lá na... Ela, ela é... Deixa eu falar... Ela é uma das residentes, né? Como a gente tinha falado, da Casa Cotirene é um quilombo urbano. E ela é uma das resi residentes lá da Casa Cotirene. Tem fortalecido o nosso rolê. Tem fortalecido o nosso corre. Então eu queria pedir aqui e agradecer o Gaiola por ter colocado essa mulher preta como supervisora. E como futura gerente desse lugar. Porque ela é foda. Sabe? É isso, galera. E aí a gente tem outras pessoas aqui também. Queria falar que nossa plenária hoje ela está a nível nacional, né? Queria citar aqui que o deputado federal David Miranda mandou um representante, né? O Giovanni está aqui representando o mandato do David Miranda, né? Queria pedir uma salva de palmas pro deputado David Miranda, que é LGBT e que é resistência naquela casa. Que é uma loucura, né? Que é todo dia, cada dia uma, um, um, como diz o Carlos Iago, né? Ele tem que gladiar e tem que lutar lá para resistir. E eu queria chamar aqui um companheiro nosso da Ceilândia, que foi candidato a deputado pela cidade, candidato ao Conselho Tutelar, que constrói, que trabalha em escola, que tem construído várias coisas aqui na cidade, que é o Itamar. Chega junto, Itamar, vai contar um pouquinho da sua história aqui. Pra gente dizer que daqui a pouco, gente, 10 minutinhos, a gente tá começando aqui. Vai ter um, uma apresentação da nossa artista também, do pessoal, pretaíz Tá chegando na área. A Larissa também já chegou. A Larissa tá por aí já? Não? Então a Iz já tá por aqui e ela vai mandar um salve pra nós. Diz aí, Ceilândia! <risos> A Ceilândia é, é, é isso, ela tem uma característica né? de ser uma cidade lutadora, de, de ser uma cidade independente, de ser uma cidade acolhedora. Ceilândia, meu coração é seu. Muito obrigado. Fábio Félix, cadê você? Um grande abraço para você. É o seguinte, essa parceria Fábio Félix-Ceilândia, isso é muito interessante. Nós temos uma cidade muito explorada, né? Essa galera que vem fazer a política aqui não vem realmente trazer... Esse sentimento orgânico, esse sentimento de construir uma nova sociedade, de diminuir a desigualdade. Né? Mas nós temos um, uma parceria muito massa, Fábio e Félix, aqui na Ceilândia. Muito obrigado. Essa parceria vai refletir que nós temos um problema muito sério aqui na Ceilândia. Quando se trata da educação, nós temos agora retirada de direito, humilhação em cima de nossos professores militarização, sem o, nosso, sem o nosso consentimento. Então nós temos essa, essa, essa parceria com o nosso candidato Fábio Félix. Nós temos também um problema muito sério na saúde. É isso aí. Humilhações, deixam de nos atender, enfim, e por aí vai. Mas nós temos aqui uma luta que nós vamos conseguir melhorar a nossa saúde aqui. Em Ceilândia, outro caso, outro problema sério que eu gosto de falar é sobre a especulação imobiliária. Nós temos uma galera aqui que está assim nos entristecendo, mas nós temos também outra galera aqui reunida, juntas, lutando por uma cidade melhor. Esse reflexo negativo, esse reflexo dessa política negativa desses candidatos que vêm aqui para nossa cidade nos explorar, atinge a saúde, atinge a educação, atinge... A moradia atinge o nosso povo E nos entristece Então isso a gente quando fala Fábio Félix Tem tudo a ver com Ceilândia Tem tudo a ver com Itamar Eu quero agradecer a presença de todos Quero agradecer o carinho E a energia que todo mundo trouxe Para a gente Professora Kátia, muito obrigado pela sua presença Ela é uma construtora da educação Hoje a gente é colega de trabalho A professora Juna Dark Muito obrigado professora, pelo seu grande carinho. É isso aí, gente. Itamar, por aqui. É isso aí, Itamar. E agora eu vou chamar, gente, porque eu acho que a gente tem que valorizar a galera que é da casa, né? De Ceilândia, trazer essas falas que são importantes e empoderadoras pra gente. Eu queria chamar aqui a Juliana, que é uma grande militante que a gente tem no pessoal e dizer pra ela... Né, chegar junto, contar um pouco dessa trajetória Mulher Guerreira da cidade Que fortalece e constrói junto com a gente Oi oh, gente, boa tarde O espaço é maravilhoso, é bem diverso né Contempla toda essa diversidade Quero agradecer, eu sou na verdade moradora de Samambaia Mas trabalho em Ceilândia, trabalho no Médio 10 da Ceilândia que está numa luta aí para ser reformado, né? Que é a realidade da maioria das escolas de Ceilândia. Dizer que o mandato do Fábio foi muito parceiro, principalmente em relação à militarização das escolas. Aí já fazer uma referência aí a professora Joana Dark, que é lá do sete 7 né? Professora Celi, a professora Kátia, todos os professores de Ceilândia. Então, o Fábio foi realmente muito parceiro. Colocando que não é policial dentro de escola, mas é mais orientador, né? É mais discussão sobre gênero, sobre diversidade, sobre a questão LGBT nas escolas, que é mais importante do que ter é, policiais armados nas escolas, tratando a nossa juventude né? como se fossem é, marginais. Eu trabalho numa comunidade que atende o pôr do sol né? e também sol nascente, são regiões que cresceram muito nesse último período, que demandam de muito serviço, de muita, muita atenção. Né? E o, o Fábio tem, tem feito esse enfrentamento, foi aquele que chegou para o governador e disse você não é o rei do DF. Né? Porque o governo Bolsonaro, o, o governo ibanês, é um reflexo do governo Bolsonaro. Ele leva a mesma política, somente na política educacional, tem implementado a política de militarização das escolas, né? tem implementado a cartilha que o governo Bolsonaro é, tem feito né? de descaso e de desmonte de toda a educação. Mas a educação tem sido protagonista nas lutas, né? Teve o 15M, teve o dia 30, teve o enfrentamento contra a reforma da Previdência. Então esse é esse o recado, esse enfrentamento, essa unificação das lutas, essa resistência, né? que tem o povo de Ceilândia e que deve ter, né, todo o povo, contra quem retira os nossos direitos, quem quer desmontar a educação pública. Né? Então, venho realmente fazer uma saudação é, também à luta dele é, pela questão LGBT, né, a luta pelas mulheres. Em Brasília está tendo muitos casos de feminicídio, nós temos sido muitas vítimas de violência, e também agradecer até a questão das emendas, né, para a área da educação, toda essa parceria e de que a gente é, que é super relevante fazer uma atividade dessa é, em Ceilândia tá visitando é, e vendo a realidade mesmo da periferia de Brasília. Então realmente fazer essa saudação. É isso aí, Ju, salve, salve. É, eu queria que chamar uma pessoa que para a gente do pessoal é uma pessoa muito importante que ajudou a construir, consolidar, né? já foi candidato ao governo do Distrito Federal, né? é uma pessoa importante que tem contribuído também com o mandato. Eu queria chamar o Toninho para fazer uma saudação né? e dizer e agradecer imensamente pela presença dele no Gabinete 24 né? e dizer que estamos juntos e construindo junto. Obrigado. Olha, pessoal, esse ato, eu diria assim, inaugura uma iniciativa do nosso mandato, o mandato popular, democrático, socialista, LGBT, o um mandato vinculado às lutas do povo do Distrito Federal. Isso aqui, Fábio, eu acho que nós temos que repetir, em todas as cidades do Distrito Federal Eu sei que quatro anos parece longo Mas é muito rápido Então, Fábio É importantíssimo Que a gente possa levar A mensagem de um mandato libertário De um mandato que contesta Todos os dias naquela Câmara O que tem de errado no Poder Legislativo No Poder Executivo E o Fábio tem tido uma postura muito combativa, que nos orgulha a todos, militantes do PSOL e povo do Distrito Federal. Portanto, agradeço muito, vem aqui que eu quero agora retribuir a você. Obrigado por estarmos juntos nesse mandato verdadeiramente revolucionário e novo no Distrito Federal. Parabéns a todo o coletivo e a você, Fábio. É isso aí, gente. A gente tem uma equipe muito foda mesmo. Eu queria dizer isso. É... Dizer também... Eu queria agradecer a Fran, gente. A Fran, essa pessoa ali, maravilhosa, que fica na recepção do gabinete, recebe todo mundo, nos faz rir, nos faz chorar, né? é histórica na vida do Fábio Félix, né, então assim, é muito importante para gente. Queria dizer também que o mandato da deputada federal, Sâmia Belfim, também mandou um representante, que é a Carol Vilar, gratidão pela presença, mais uma mulher preta ocupando também esse espaço, uma né, que vem trazer um pouco dessa cultura maravilhosa pra gente. Isso e é na carimbó, daqui a pouco a gente dança um pouquinho. É, eu vou pegar aqui o celular para eu ler, porque é muito importante para a gente ter né, o, o Alisson Prata né, compondo, compondo com a gente esse mandato em algumas ações, né, quando a gente precisa, ele chama. Ele é representante da Associação LGBT do DF, né? e do Ilê, Alakê, Togodó, Assé e Poda, que é a Casa das Águas. Alisson Prata vem aqui contribuir com a gente, trazer um pouco do seu axé, do seu enguso, do seu saravá, porque a gente precisa disso nessa, nesse gabinete. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de começar a minha fala Parabenizar o deputado Fábio Félix por esse momento tão rico é, de oito, nove anos que estou à frente da parada LGBT de Ceilândia. Eu nunca vi o um movimento social se reunir em Ceilândia para discutir a pauta, para poder orientar algum mandato de qualquer deputado que já tenha passado pela Câmara Legislativa. E dizer que, de fato, é, o gabinete 24 ele é o gabinete das nossas lutas, a gente tem ali já para parabenizar o deputado também por toda a diversidade que tem no seu gabinete, eu acho que é o único gabinete de dentro da... eu acho, não tenho a certeza que é o único gabinete de dentro da Câmara Legislativa e o primeiro de toda a história da Câmara Legislativa que tem um movimento social ali dentro trabalhando de fato e não só ocupando ali os cargos e dentro das suas casas recebendo dinheiro público sem fazer nada. Então, parabenizar por toda a sua equipe, deputado Fábio. E pra gente, é, pra mim, enquanto presidente da Associação Ceilandense LGBT e presidente da União de Paradas do Orgulho LGBT do Distrito Federal, e aqui representando também o Ile Axé, o Godô, Ilê Anaketu, o Godô Axé e Ponda, Pondá, que é o Axé do meu companheiro, que é o pai de santo responsável pela casa. É muito importante a gente estar aqui nesse momento, porque durante toda a história da Câmara Legislativa, a gente foi muito usado. O movimento social sempre foi usado e nunca foi chamado para construir. E aí a gente tem, é, na sua pessoa, um jovem deputado da Câmara Legislativa. Eu pensava conversava esses dias com o pessoal que a gente está trabalhando com o projeto da Cotirene. Eu acho que o mandato vindo do gabinete 24, ele vem em boa hora. Deus e Orixá sabem preparar todas as coisas. No momento em que a gente tem uma presidência do país dilacerada, acabada, que nem dentro do seu próprio partido o presidente consegue dialogar, a gente tem um governo do Distrito Federal em que pouco para ele se importa a pobreza, se importa as pessoas que passam fome. Um presidente que chegou a dizer que ninguém passa fome no Brasil. Um governador que não tem atenção nenhuma para a população do Distrito Federal, para o movimento LGBT, para as pessoas idosas, para os negros, para as mulheres. E aí a gente vê uma dificuldade maior ainda do governo. Quando o deputado Fábio propõe a criação da CPI contra o feminino, do combate ao feminicídio e o governo do Distrito Federal, sem compromisso nenhum com as mulheres, sem compromisso nenhum com o nosso Estado, com o nosso Distrito Federal, ele barra de qualquer. tenta barrar de todas as maneiras ali com aqueles que são aliados ao seu plano negativo da política de Brasília. Então, deputado Fábio, a minha fala é mais para agradecer ao seu mandato, agradecer também ao Tiago, que é quem me suporta aí 24 horas por dia, eu estou ligando para o Tiago, para a gente dialogar, agradecer a, voce, a vocês pela oportunidade que vocês têm dado ao movimento social e que esses passos se torne, como disse o nosso amigo Toninho, que possa percorrer todo o Distrito Federal, mas que a gente consiga formar nas regiões administrativas que for passando, uma rede, rede do movimento social que de fato quer alguma coisa. Porque a gente tem muitas pessoas que batem no peito e dizem que é movimento social, mas na primeira oportunidade, essas pessoas se vendem com cargo no, no poder público, no poder legislativo. Mais uma vez, parabéns a todas e todos vocês e que tenhamos bastante força e que esse mandato ele possa se perpetuar na Câmara Legislativa, se não for com o deputado Fábio, que seja com outra pessoa aguerrida, que o deputado Fábio che... chegue à Câmara Federal, chegue ao governo do no nosso Distrito Federal, porque é isso que Brasília precisa. Brasília precisa de pessoas que tenham olhar e tenham, e tenham atenção a todas as pautas que foram esquecidas e que são esquecidas no decorrer do nosso tempo. Muito obrigada. É isso aí, Alisson. Tamo junto. Gente... Daqui a pouquinho, daqui a uns 10 minutinhos, o vai chegar aqui junto com a Dai pra mandar um som, um salve. A galera aqui... Ah, só avisando, gente, depois da plenária vai ter um baile charme aqui, quem quiser ficar, viu? Baile de preto, né? Antigo, Para quem é da Ceilândia, né? A gente tinha um quarentão que todo mundo curtia, né? E se divertia e agora o Gaelas tá se transformando nesse espaço de novo de cultura e resistência. E aí, gente, finalizando aqui essa primeira parte de falas para a gente mandar o som da Pretaíz, eu queria chamar uma mulher preta, periférica, doutora, que chegou a ser doutora, advogada, a doutora Jéssica, que foi candidata ao Conselho Tutelar também e que é uma guerrida aqui na cidade, lá do Pôr do Sol, que vem construindo junto com o mandato também para dar seu salve aqui para nós. Aí vem a mulher preta e depois vem outras mulheres pretas para cantar. Oi gente. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite da Dani. A Dani é uma pessoa maravilhosa na minha vida, eu chamo ela de. é minha madrinha, literalmente. <risos> Amo demais essa preta e ela é quem me, me mostrou os caminhos do pessoal, né? Que a minha militância ela tem todo sentido no pessoal, né? Principalmente. Nossas lutas têm mandato e esse é um, é um momento que me motivou mesmo a estar dentro do PSOL, né, porque eu me sinto representada e as minhas lutas têm tudo a ver com a proposição do, do PSOL. Né. E foi essa maravilhosa quem me abriu os olhos e me trouxe né, para dentro dessa casa maravilhosa. Ela foi meu braço direito na né, campanha do Conselho do Telar, né, uma campanha prematura que a gente inventou em 30 dias, assim, que deu muito certo. Eu não consegui me candidatar me eleger, mas eu consegui 240 votos, é graças a muitos, muitas que estão aqui, é, que acreditam no meu trabalho diário. Né? E a gente está até tá tá? a Bela está aqui, que é o Florescer pela Infância, que é um, um coletivo cheio de pessoas maravilhosas que estão engajadas na proteção de direitos da criança e do adolescente. Né? E é só um agradecimento hoje por, por essa oportunidade de estar. É, somando junto com, todos, com todas vocês Estamos aí, né? Obrigada Minha vozinha está ali dizendo Que se fosse pela família Silva A Jéssica tinha ganhado Não só a Jéssica, mas outros mandatos e tomar também é um mandato Que era super importante nessa cidade Né? Numa, numa perspectiva aí Que a galera vem fortemente pela igreja Né? Que vem fortemente Com uma construção De ideologia de gênero que não se pode falar sobre violências, né? sobre a mulher como sujeita de direitos. Então, essas candidaturas eram importantes. Mas eu tenho certeza que na próxima a gente leve, a gente vai chegar com o pé na porta, derrubando tudo e dizendo que direito de crianças e adolescentes precisa ser construído, debatido com a criança e com o adolescente. Né? E aí a gente tem aqui... A perla, né? Que é, gente, uma salva de palmas pra perla, referência no movimento da infância, né? Super importante. A gente brinca aquela ela a perla da criança, porque é uma guerrida nessa construção. E sem mais delongas, gente, eu vou pedir licença para a Preta e vou chamar aqui uma pessoa que sem ele a gente não estaria né, fazendo essa fala. É, dizer que eu tenho orgulho. De ter trabalhado arduamente para a eleição dele, né, de graça, no dia a dia, saía, saía do trabalho e ia para a campanha, para a militância, para a rua. É, dizer que nossos passos né, não são de hoje, a gente já se conhecia lá atrás, do movimento da infância. Né, é, foi meu orientador, graças a ele eu tirei SS. Né, Consegui me graduar Eu queria chamar aqui o deputado distrital Fábio Félix, Primeiro LGBT, número preto Que está ocupando a Casa de Leis do Distrito Federal E dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse mandato Com todas e todas que estão aqui Fernanda, Lina, Carlos Iago, Lute, Pepe, Pela, Guê yeah. O nosso chefe de gabinete, que nos aguenta, Thiago. E vou passar a palavra aqui, o Marquinho, gente, nosso ninja, né? É, passar a palavra pro nosso deputado, é, para ele fazer as colocações. E depois ele mesmo vai chamar a nossa atração. Obrigado, Dani. É... Gente, a Dani arrasa muito. Melhor apresentadora, né? Porque tem que contratá-la de hostess, Camilo. Contratar de roça aqui, ó. Ela, ela arrasa, mulher preta, aqui no Gaiola, apresentadora, muito boa. Primeiro, agradecer o Gaiola. O Camilo, querido, foi meu aluno de serviço social lá na Universidade Católica de Brasília. Vocês dois arrasaram muito, a gente conversou, né, sobre esse projeto. Eu acho que é um projeto muito legal. Tem feito muito sucesso e repercutido muito na cidade, na Ceilândia. Primeiro porque é muita coragem de vocês. A Ceilândia hoje vive um momento difícil também. Porque é um momento, além da precarização das vidas, dos serviços públicos, há uma tentativa, às vezes, de silenciar a diversidade em todos os espaços. Há uma perseguição contra os jovens negros da Ceilândia institucionalizada. Não é só a polícia, são vários órgãos do Estado fazendo isso na Ceilândia. Então esse é um espaço importante que tem sido cada vez mais respeitado. E a forma como vocês têm conduzido também é um orgulho para o nosso mandato estar aqui com vocês hoje no Gaiola. Um orgulho muito grande obrigado por vocês terem recebido a gente. Queria agradecer primeiro a cada uma, a cada um do mandato, que ajudou essa, esse encontro, essa plenária de prestação de contas a acontecer. A gente sabe que é um desafio enorme com a agenda legislativa brasileira e o tanto de ataques aos nossos direitos sociais, humanos, a nossa dignidade de organizar cada evento, conversar com as pessoas, ampliar o diálogo. E a gente sabe como é, de, é, como é simbólico a gente ocupar esse espaço. Porque isso é um gesto que a gente faz de querer ouvir, dialogar, se aprofundar sobre as demandas da cidade. E a gente tem feito muito isso desde o início do ano. A Ceilândia é a maior cidade do Distrito Federal. A Ceilândia não é uma região administrativa. A Ceilândia é uma cidade. É um, é um país com identidade própria. É um local que muita gente da cidade, das outras cidades, tenta desvalorizar, inclusive desqualificar o papel da Ceilândia na cidade. Mas a Ceilândia tem mais de 500 mil habitantes e tem resistido a todas as tentativas violentas do poder dos governantes da cidade em atacar esse espaço e os direitos da população. Então, acho que a Selândia é um território que a gente precisa ocupar, fortalecer, se conectar, se aliançar o tempo inteiro para as nossas lutas no próximo período. A gente não vai derrotar, Jéssica, o projeto libanês do, do Bolsonaro sem a Ceilândia. A gente só vai derrotar com a Ceilândia. Aqui no Distrito Federal, as lutas do DF precisam da Ceilândia para derrotar esse projeto que hoje tenta silenciar as nossas vidas, direitos. E eu acho que a presença de vocês hoje é muito importante. A sua candidatura e a candidatura do Itamar ao Conselho Tutelar, além de outras candidaturas importantes na cidade inteira, foram candidaturas muito importantes porque elas vocalizaram a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Teve muita gente tentando se candidatar ao Conselho Tutelar, infelizmente, para colonizar o Conselho com ideias religiosas, né? transformar o Conselho num espaço dogmático fechado. Vocês não. Vocês têm compromisso com a educação, têm conexão com o movimento social, vocês têm história e a candidatura de vocês fez muita diferença se conectou e conversou com muita gente. Obrigado, de verdade, pela dedicação, pela história e pelo comprometimento de vocês com todas as dificuldades que é estar numa candidatura. Eu acho que foi muito, muito importante. Queria agradecer a Ludmilla, que veio aqui hoje, e eu liguei para ela e falei Lud, vem na plenária, você é muito importante para nós, porque a Ludmilla ela trabalhou na Ceilândia, num projeto que ela explicou aqui, que são as redes sociais da Ceilândia. Ela ajudou e contribuiu, sendo servidora do TJ aqui, ela contribuiu para ajudar a conectar várias instituições aqui. O CRAS, o CREAS, a UPS, né, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e muitas instituições para conversarem e pensar em estratégias para melhorar as políticas públicas na cidade. E foi um trabalho que repercutiu no DF como um todo, então acho que esse trabalho precisa ser replicado, ouvir a voz da Ceilândia é ouvir esse programa né, da Ceilândia de propostas, projetos, melhorias que precisam ser feitas. O nosso papel no Poder Legislativo, como a gente é Câmara Distrital, que é meio vereador, meio deputado estadual, a gente tem que pensar também a dinâmica objetiva das pessoas e ouvir e dialogar para a gente buscar, nas nossas lutas lá institucionais, a melhoria das condições objetivas das pessoas. Então, eu acho que é muito importante a sua presença, a sua fala aqui hoje com a gente. Agradecer ao Addison, porque a gente colaborou, mas a gente tem colaborado junto na construção da Parada LGBT de Ceilândia. A Parada é fundamental, porque a Parada é um grito de liberdade. São as LGBTs da Ceilândia também se sentindo à vontade para beijar a boca na rua. Porque o espaço público é para o nosso afeto. O espaço público é nosso. E aí isso faz parte do nosso desafio, inclusive de enfrentar o fundamentalismo religioso, enfrentar esse dogmatismo que tenta silenciar os nossos corpos. E a parceria com você é uma parceria importante para nós, para a construção da Parada LGBT, mas também para a construção de outros projetos aqui na cidade. Eu queria agradecer muito essa oportunidade. Eu estou hoje como deputado distrital na Câmara Legislativa, mas essa é uma construção também que foi coletiva. Nós tivemos algumas candidaturas, como a da Ludmila Suárez, que foi uma candidatura muito importante. Eu queria citar uma pessoa que não está aqui, chegou aqui mais cedo, cumprimentou algumas pessoas nossas e não pôde estar aqui agora, que é o Max Maciel, que é um candidato da Ceilândia, é filiado ao PSOL, tem um projeto importante aqui que é o Jovem de Expressão, Chegou aqui um pouco mais cedo, conversou, disse que tentaria chegar mais tarde Mas eu acho que é uma candidatura que a gente precisa lembrar Porque tem um trabalho histórico aqui na Ceilândia De diálogo com a juventude, de fortalecimento da juventude Foi candidato pelo PSOL, que é o nosso partido Então eu queria registrar essa luta que é uma luta também Que faz parte e se conecta com a nossa luta na Câmara Legislativa A ideia dessa plenária dessas plenárias, desses encontros, Toninho É de prestação de contas e tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem para gente, que é, como é estar lá? O que você está fazendo no espaço do Poder Legislativo? E eu queria encerrar essa fala de hoje, primeiro, é, dizendo que a gente não está num momento fácil. E estar lá hoje significa que a gente está enfrentando um dos piores momentos da nossa história. É bom lembrar que a minha geração não viu um governo tão autoritário... E com tanta truculência política autoritária para atropelar os movimentos sociais, o movimento sindical, os direitos sociais e humanos. A minha geração não viu uma liderança política com tanta capacidade como tem hoje se eleger o presidente da república e tenta acabar com os direitos e as conquistas democráticas que a gente conquistou com muita luta. E esse, infelizmente, é o governo Bolsonaro. O nosso desafio é que o governo Bolsonaro tira dinheiro da educação, ele acaba com a ciência e tecnologia, ele tenta destruir, aniquilar a cultura, ele quer militarizar as escolas, ele quer uma escola da mordaça, do silêncio, ele quer destruir a saúde pública, ele aprovou até agora, em primeiro turno no Senado, uma reforma que acaba com a aposentadoria, ele aprimora a reforma trabalhista do Temer para pior, para retirar ainda mais direitos dos trabalhadores. Essa é a condição de vida. Esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje. É um cenário dramático. E a gente precisa dar uma resposta à altura, gente, para esse processo. Não adianta só a gente reclamar. Não adianta só a gente dizer que é um governo ruim que ataca. A gente precisa se organizar. Só com a nossa organização a gente pode enfrentar esse governo. Tá na hora do povo ir pra rua e gritar, fora Bolsonaro! A gente precisa implicar uma derrota política histórica nesse governo. Tem gente que pergunta, ah, mas se a gente derrotar o Bolsonaro, vai assumir o Mourão. Não, o nosso desafio hoje, o desafio que está dado para todos os movimentos sociais, para todo mundo que, de, que defende a democracia, é derrotar o Bolsonaro. Quem vai vir depois, nós vamos estar tá ativos, firmes e fortes na rua para derrotar também, se quiser, aniquilar os nossos direitos. Eu acho que esse é o desafio nosso para o no próximo período, organizar a esquerda do Distrito Federal e a esquerda brasileira para isso. E eu acho que a gente tem que ser voz para jogar essa ideia para a nossa organização. E prestar contas é dizer que a gente está fazendo isso também aqui no DF, porque a gente tem um governador... Eu vou dizer uma, um adjetivo, esses se me perguntaram, quem é o ibanês? O ibanês é um aventureiro, um aventureiro milionário que assumiu o governo do Distrito Federal, que não tem qualquer compromisso... Com o povo do Distrito Federal Que não entende de política pública nenhuma E não é porque ele não era um político Ele não entende de política pública Porque ele era um milionário E o compromisso dele é com os milionários O compromisso dele não é com o povo Então o meu papel E o único papel que a gente pode cumprir Na Câmara Legislativa hoje É de oposição É para enfrentar esse governo Que é militarizar as escolas Privatizar a saúde e privatizar as nossas empresas públicas. A gente sabe que o DF é uma das poucas unidades da federação que preservou seu patrimônio. A SEB, a Caesb, o BRB, a Terra Cap, a Coteplan, entre outras empresas públicas. E esse governador quer privatizar. Vocês imaginam um aventureiro que não entende de políticas públicas, um aventureiro que não entende das necessidades reais do povo, privatizar as nossas empresas públicas, que são o nosso patrimônio. A gente não pode deixar isso barato. E a gente resiste na Câmara, mas eu queria dizer para vocês que, apesar das nossas lutas, tem mandato, sem as nossas lutas, o nosso mandato não significa nada. Então a gente precisa, acima de tudo, ocupar as ruas, fazer muita luta para resistir a esses ataques que o governo do Distrito Federal também faz. Então acho que esse é um papel e um desafio de todas e todos nós aqui. O Gabinete 24 tá de portas abertas, o Gabinete 24 é um espaço que a gente está aprendendo, experimentando, aprendendo com as demandas que vêm da sociedade e também colhendo demandas nessa relação cotidiana. É um desafio enorme estar no Poder Legislativo, a gente, eu... Sou assistente social, servidor de carreira do sistema socioeducativo Trabalhava no Recanto e agora estou nesse papel Não sou político profissional, mas sou um militante Tenho orgulho de ser LGBT e tá estar lá Tenho orgulho de poder hoje é, apontar na cara do governador do Distrito Federal Dizer que ele precisa governar conforme a lei, porque ele não é rei do DF Ele não dá tá para reinar no Distrito Federal Poder cumprir esse papel porque a lei de gestão democrática nas escolas, que tem alguns professores e professoras aqui hoje, é uma conquista da educação no DF, a lei de gestão democrática, e ele não pode militarizar as escolas achando que isso aqui é uma monarquia, não. Porque vai ter resistência e ele vai ser derrotado nessa ideia dele. Aqui não é as empresas e o escritório de advocacia do ibanês não. Aqui é o governo do Distrito Federal e aqui tem parlamentar de oposição, aqui tem movimento social, aqui tem gente que resiste. E eu acho que esse é o nosso papel, que essa plenária também sirva para a gente se animar, se oxigenar, porque a realidade é dura, o governo Bolsonaro ataca os nossos direitos e a nossa dignidade, o governo ibanês não tem compromisso com essa cidade, mas o jogo está começando a virar. O jogo está começando a virar e a resposta que a gente pode dar é junto, é organizado. Por isso que a gente sempre lembra que o pessoal tem cumprido um papel muito importante na nossa cidade, de organizar lutadoras e lutadores, ativistas, de diferentes lugares, de diferentes conexões e coletivos para resistir a esse momento da história. Obrigado, Viva o Gabinete 24, Nossa lutas têm um mandato. Um